Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Armas e Artefatos, falarei sobre o Nauglamir, o colar dos Anãos, a mais renomada das obras dos Anãos nos dias antigos. No começo da primeira Era, o Elfo Finrod Felagund começou a estabelecer nas cavernas do Narog uma fortaleza de salões profundos que foi chamada de Nargothrond e ele foi auxiliado pelos Anãos das Montanhas Azuis que foram muito bem recompensados, pois Finrod trouxe muitos tesouros de Tirion, a cidade dos Elfos no reino abençoado de Aman, que foi um bom pagamento para os Anãos, hein? e naquele tempo fizeram para ele o Nauglamir, o colar dos anãos, a mais renomada de suas obras nos dias antigos. Eu já fiz alguns vídeos sobre outras armas e artefatos, o link dessa playlist está na descrição e no final do vídeo. O Nauglamir era uma gargantilha de ouro engastada com incontáveis gemas de Valinor, mas tinha dentro de si poder tal que repousava com leveza em quem o usava, como um fio de linho, e trazia graça e encanto a qualquer pescoço no qual estivesse. Durante e após a queda de Nargothrond, em 495 da Primeira Era, o Nalgamir permaneceu esquecido no tesouro de Finrod, que após a sua queda foi tomado pelo dragão Glaurung. Em 501 da Primeira Era, Húrin Talion, pai de Durin Turambar, o encontrou e levou para o reino de Doriath, o famoso colar que fora feito pelos anãos, artífices de Nogrod e Belegost. Húrin o lançou aos pés do rei de Doriath, Thingol Capagris, Gris, agradecendo amargamente por cuidar de seus filhos e sua esposa. Esse acontecimento faz parte do trágico conto de Os Filhos de Húrin. Quando Húrin partiu de Doriath, Vingol ficou em silêncio, fitando o colar. E lhe veio à mente que seria bom refazê-lo e nele colocar a Silmaril. Sim, aquela Silmaril que Beren e Lúthien arrancaram da coroa de ferro de Morgoth. Eu já fiz um vídeo sobre a Silmarils, o link está na descrição e no final do vídeo, não deixem de assistir. E naquele tempo, grandes artífices anãos de Nogrod tinham acabado de vir a Doriath e o rei declarou a eles o seu desejo e os incumbiu dessa tarefa. Então os anãos observaram a obra de seus pais, o colar, e contemplaram com assombro a joia luzente de Feanor a Silmaril, e ficaram cheios de um grande desejo de possuir ambos e carregá-los consigo para seus lares distantes nas montanhas, mas dissimularam seu intento e consentiram na tarefa de unir as duas joias. E depois de um longo tempo de trabalho, enfim o desejo de Thingol foi realizado, e em 502 da Primeira Era, as maiores das obras de Elfos e Anãos foram reunidas e se tornaram uma só. E sua beleza era muito grande, pois agora as joias do Nauglamir refletiam e lançavam longe em tons maravilhosos a luz da Silmaril em meio a elas. Mas quando Thingol fez menção de tomar e usar o colar, os anãos o impediram e exigiram que o rei cedesse o colar a eles, dizendo que era uma obra de seus pais e que só chegou ao rei por meio de Húrin, que o pegou do tesouro. Como um ladrão. Tingol sondou os corações deles e viu que essa atitude era um pretexto para tomar a Silmaril. Então, em orgulho e soberba, o rei os envergonhou e os mandou embora de Doriath sem qualquer pagamento, mas a cobiça dos anãos se inflamou em fúria por causa das palavras do rei e se levantaram à volta de Thingol, o dominaram e o mataram ali onde estava. Os anãos fugiram apenas para serem massacrados pelos elfos vingadores, que mataram todos menos dois e recuperaram o Nauglamir, que foi trazido de volta com a amarga tristeza Melian, a rainha. Não seja tão orgulhoso quanto Fingol e os Anãos. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. No entanto, um grande exército de Nogrod despertou para a guerra, e assim começou a batalha nas Mil Cavernas, e muitos Elfos e Anãos foram mortos. Os Anãos saíram vitoriosos e saquearam Todo o tesouro de Doria, incluindo o Nauglamir com a Silmaril, mas eles foram emboscados em Sarn-Athrad por Beren, seu filho Dior e os elfos verdes de Ossiriand. Os anãos foram todos mortos e o tesouro foi lançado no rio Askar, exceto Nauglamir com a Silmaril, que Beren levou para Lúthien. Se conta e se canta que Lúthien, usando aquele colar e aquela joia imortal, era a visão de maior beleza e glória que jamais houve fora do reino de Valinor. E por pouco tempo, a terra dos mortos que vivem, Tolgalen, se tornou como que uma visão da terra dos Valar, e nenhum lugar desde então foi tão belo, tão fecundo ou tão cheio de luz. Dior, herdeiro de Thingol, disse adeus a Beren e a Lúthien e partiu para Menegroth, em Doriath, assumindo assim o reino de seu avô Thingol. Lúthien usou o Nauglamir pelo resto de sua vida e após a sua segunda morte em 502 da Primeira Era, um senhor dos elfos verdes de Ossiriand trouxe em um cofre o Nauglamir para Dior, filho de Beren e Lúthien. Assim ele soube que seus pais tinham morrido de fato. Ocorreu rumor entre os elfos de Beleriand que Dior usava o Nauglamir com a Silmaril. Quando os filhos de Fëanor souberam disso, eles atacaram Doriath na tentativa de reivindicar a Silmaril. Houve então a segunda matança de elfo por elfo, o fratricídio. Então em 506 da primeira era Dior e sua esposa foram mortos e o reino em Doriath foi destruído e nunca mais se levantou, mas os filhos de Feanor não ganharam o que buscavam, pois um grupo remanescente do povo fugiu diante deles e com esses estava Elwing, filha de Dior. Assim alguns escaparam e trazendo consigo a Silmaril, chegaram em tempo às fozes do Sirion, à beira do mar. Isso ocorreu em 507 da Primeira Era, mas os filhos de Feanor Ainda estavam atrás da Silmaril. E em 538 da Primeira Era eles atacaram as Fozes do Sirion, resultando na terceira e mais cruel matança de elfo por elfo. E nessa confusão, Elwing se lançou ao mar com um colar, e não se sabe o que aconteceu ao próprio Nauglamir, mas Elwing e a Silmaril foram salvos por Ulmo, que a trouxe para Yarendil, seu marido, na semelhança de uma grande ave branca, e sobre seu peito brilhava, feito uma estrela, a Silmaril. Foi a luz da Silmaril que o guiou através dos mares sombrios, levando-o a encontrar o caminho para Valinor. Desde o momento em que Elwing se lançou ao mar, não se sabe o paradeiro do Nauglamir. A palavra Nauglamir é formada a partir das palavras em Sindarin, Naug, que quer dizer anão, e mir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 E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. E eu gostaria de fazer um convite, torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros, além dos selos de fidelidade e dos emojis exclusivos para você interagir aqui no canal, temos um grupo fechado no Telegram com os membros e alguns tokenistas. Também temos o Clube de Leitura e vamos começar a ler agora em setembro O Hobbit Anotado. Além disso, temos muitos outros benefícios mas somente para membros. O link para se tornar membro está na descrição e agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como por exemplo esse pôster aqui, lançamento do nosso querido Guardião e as camisetas do Gandalf estão voltando hein? curta a página no facebook e siga o bolseiro lá no instagram os links estão na descrição e também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do bolseiro e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem